Olá, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu quero contar a história sobre um dia que a minha amiga teve que parar de estudar e o dia que ela foi para o UTI de um hospital. É, ela hoje está estudando vestibular de medicina e ela é sempre muito focada nos estudos, ela é sempre muito dedicada com relação ao planejamento de estudos dela, com relação aos exercícios, redação, a tudo que ela tem que fazer, a leitura de apostilas, enfim. É, acontece que um imprevisto aconteceu, ela acabou passando mal e ela teve que ir para o UTI e nisso ela acabou perdendo o tempo dela. Ela acabou perdendo o tempo que ela deveria estar estudando né? e enfim que ela acabou ficando lá. É, mas o mais importante na verdade foi a atitude que ela teve após esse episódio. Muitas pessoas ficariam chateadas, ficariam incomodadas, mas ela ficou muito mais empolgada, muito mais animada a voltar para os estudos com muita dedicação, sabendo que é, estava ali como um paciente, mas no futuro ela estaria ali na outra posição, né? Como uma médica cuidando de uma outra vida. Então, acabou que esse episódio gerou nela né, mais motivação ainda e ela voltou para casa mais motivada, mais empolgada para continuar os estudos, para colocar os estudos em dia. É, e o que acontece? Não sei se imprevistos acontecem com você ou não, mas o fato é que existem técnicas que não são ensinadas na escola que faz com que nós é, consigamos colocar mais produtividade no nosso estudo. E se você utilizar uma dessas técnicas, além de você, lógico, conseguir estudar mais motivado, você vai conseguir recuperar o tempo que você perdeu com relação aos imprevistos que você teve no dia a dia. Eu estou escrevendo uma série de, de e-mails com relação à técnicas de leitura dinâmica, então fica atento o próximo meio que eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre essas técnicas e sobre o que você pode fazer para ler mais rápido, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita e deixe seu comentário aqui embaixo e é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!